Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E, nesse vídeo, vamos resolver um exemplo sobre taxa de variação relacionada. Esse problema diz o seguinte: uma escada de 20 metros está encostada na parede. A distância x de t entre a parte inferior da escada e a parede está aumentando a uma taxa de 3 metros por minuto. Em um certo instante t0, o topo da escada está a uma distância y de t igual a 15 metros do solo. Qual é a taxa de variação do ângulo θ de t entre o solo e a escada nesse instante? Inicialmente, vamos fazer um desenho do que está acontecendo. Além disso, o nosso primeiro passo é pensar sobre qual equação será útil para resolver esse problema. Fazendo isso, podemos ir em frente e realmente resolver o problema. Portanto, nós temos aqui uma escada de 20 metros que está encostada em uma parede. Vamos desenhar a parede aqui. Essa é a minha parede. Agora, vamos desenhar a nossa escada de 20 metros. Então, talvez seja algo assim, e isso é 20 metros. A questão falou sobre a distância x de t entre o pé da escada e a parede. Essa distância bem aqui é x de t. A questão também falou que isso está aumentando a uma taxa de 3 metros por minuto. Então, podemos dizer que x' de t, que é a mesma coisa que dx dt, é igual a 3 metros por minuto. Eu poderia colocar essas unidades de forma abreviada, mas eu vou deixar assim. Bem, essa informação a questão nos deu. Sendo assim, temos a taxa de variação de x em relação ao tempo. Em um certo instante de tempo, t0, o topo da escada está a uma distância de 15 metros. Isso também foi informado. Então, essa distância aqui é y. De t. Como vimos, essa distância no instante de tempo, t0, é igual a 15 metros. y de t é igual a 15 metros. Vamos escrever aqui também. Y de t zero é igual a 15 metros. Vamos supor que estamos desenhando nesse momento t0, porque eu acho que isso vai ser importante. O problema está querendo saber a taxa de variação do ângulo θ entre o chão e a escada. E isso está dizendo que θ vai variar em relação ao tempo. Sendo assim, teremos uma função do tempo entre o solo e a escada nesse instante. Então, θ é esse ângulo aqui que também vai ser uma função do tempo. Bem, O que sempre queremos fazer nesses problemas de taxas relacionadas é montar uma equação que relaciona as coisas que procuramos. Para esse caso, teremos uma equação algébrica com um pouco de trigonometria envolvida. Aí, depois de fazer isso, provavelmente teremos que derivar em ambos os lados da equação a fim de relacionar as taxas de variação. Vamos ver o que vamos fazer aqui. Nós queremos saber a taxa de variação do ângulo entre o chão e a escada no instante de tempo informado. Então, o que precisamos descobrir, o que queremos descobrir, é θ' de É isso que queremos descobrir. Uma coisa legal é que a questão nos deu algumas informações interessantes. Temos a taxa de variação de x em relação ao tempo, e isso é uma constante igual a 3 metros por minuto. Também sabemos o valor de y no instante de tempo informado. Vamos ver o que precisamos fazer aqui. Precisamos criar um relacionamento, porque foi dado um dx dt. Por isso, é interessante encontrar um relacionamento entre x e θ e aí tirar a derivada de ambos os lados. Ao fazer isso, podemos usar essa informação para descobrir um valor para x ou para a θ no instante de tempo informado. Então, vamos fazer isso. Como podemos relacionar x com θ? Bem, usando um pouco de trigonometria aqui. Se você pegar a hipotenusa e multiplicar com o cosseno de θ, você vai encontrar x. Vamos escrever isso aqui. x de t é igual à hipotenusa, que nesse caso é 20 metros, porque isso é o comprimento da escada vezes o cosseno de θ. E, apenas para deixar bem claro, eu vou colocar aqui que esse é o cosseno de θ de t, porque temos aqui uma função do tempo. Bem, isso vem direto da trigonometria básica. Agora, por que eu acho que isso é útil? Bem, vamos pensar sobre o que acontece quando eu tiro a derivada de ambos os lados. Do lado esquerdo, eu vou ter apenas x' de t. Isso vai ser igual à derivada disso tudo aqui do lado direito. E como eu derivo isso? Bem, usando a regra da cadeia. Assim, primeiro, eu vou pegar a derivada da função de fora em relação a θ. Então, eu vou ter aqui a derivada do cosseno em relação a θ. Isso é igual a quanto? Bem, isso é menos seno de θ. Então, eu coloco aqui menos 20 vezes o seno de θ de t. Agora, eu multiplico isso pela derivada em relação ao tempo da função que está dentro, ou seja, a derivada de θ em relação ao tempo que, nesse caso, é θ'. Agora, eu posso dizer o seguinte: olha aqui, em t 0 eu sei o valor de x' de t. Eu posso, então, tentar descobrir a derivada de θ de que está aqui. E é isso que eu vou fazer. Então, em t igual a t0, temos que x' de t é igual a 3 metros por minuto, ou seja, a nossa taxa está em metros por minuto. Quando falamos de distância, estamos falando de metros. Mas, quando falamos de ângulo, nossa medida vai estar em radianos. Mas, enfim, aqui nós vamos ter 3, que é igual a menos 20 vezes o seno de teta de t, vezes a derivada de teta em relação ao tempo. Como descobrimos o valor do seno de teta de t? Bem, vamos apenas usar as outras informações aqui que o problema nos deu. Eu vou fazer isso aqui embaixo. Temos que seno de teta de t zero é igual a. Bem, o seno é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, isso aqui é igual a y de t0 dividido pela hipotenusa, que é 20. y de t0 é igual a 15 metros. Então, temos que isso é igual a 15 dividido por 20, que, simplificando, é igual a 3 dividido por 4, ou 3 quartos. Então, esse seno de teta de t é igual a 3 quartos. Então, multiplicamos isso aqui por 3 quartos, e isso vezes a taxa de variação de θ em relação a t. Agora, só temos que resolver para isso e pronto. Quanto que é 20 negativo vezes 3 quartos? Isso é igual a 15 negativo. Então, colocamos aqui menos 15. Se a gente agora dividir ambos os lados por 15 negativo, nós temos que θ' vai ser igual a 3 sobre 15 negativo. Menos 3 sobre 15. Bem, simplificando isso, a gente vai ter algo igual a menos 1 quinto. Ah, aqui, a unidade é radianos por minuto, porque nossas taxas são todas por minuto. Então, vamos escrever isso aqui, radianos por minuto. Enfim, conseguimos descobrir, e isso é interessante, porque a questão informa y. Usamos essa informação de y para descobrir o seno de θ de t. E aí, com a equação que desenvolvemos, utilizamos x de t zero para encontrar de t. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que conversamos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!